Bom dia galerinha! Vocês estão aí? Descendo pro trampo agora aqui, pegando essa suburbana engarrafada lá no centilo. Sentindo o subúrbio. Subindo, né? Você não tá mais light. Você vai me fechar, é? Verdade Ok Não deixa eu passar pelo outro lado Você Obrigado então, Galerinha, hoje 12 de abril Meu aniversário Êêêê ah, não sou dos mais comemorativos, não. Não ligo muito pra isso. O aniversário sempre é uma data de, de reflexão, né? Você... Para, assim, e as suas realizações, o que você já fez, o que você pretende fazer, do que você planejou, como é que está, você fez, você não fez. Da forma eu fico um pouco chateado que eu, eu, eu tinha feito uma estimativa né De alguns planejamentos e não fiz que não cumpri não, não atingi os objetivos que eu, que eu pretendia que eu queria ter feito a certificação Linux pelo menos agora em abril não fiz Mas, de toda forma, não posso me culpar totalmente, né? Porque o dinheiro quer é fazer? Investir na casa. Digamos que a gente só, só atrasou. Tá ainda no cronograma. Essa prova é a prova de certificação de nível 1. Todo mundo diz que eu tenho total capacidade de fazer essa prova, até mesmo sem estudar. Mas eu prefiro estudar. Só que Cacete, vai. Pense em um negócio chato. Chato. É o assunto dessa prova. A LPI 101 e a 102, como chamar, essas duas provas, tem que fazer duas provas para tirar uma certificação. Elas cobrem... Gerenciamento básico do sistema Linux. Só que, mesmo, eu acho muito básico. É um negócio que, com toda a minha experiência que eu tenho trabalhando nessa área, eu digo claramente que o que eu vejo naquela, naquele material de estudo, a gente não usa. Usa pouquíssimo, muito pouco, muito pouco mesmo. Então, assim, a gente fica preso numa prova ridícula. Não serve pra cacete nenhum Pra poder Fazer uma prova Que tem mais identidade da gente Que é a, a, a nível 2 Já trata de serviços de rede Que é o que, que eu faço Que é a parte de cuidar de servidores web Servidores banco de dados Subversion Git CVS TNS, Fire, uma série de outros que a gente vai arranjando por aí. Esse caminhão tá todo errado, que agora ele tá rodando por aqui, proibido. Mas enfim, eu vou, eu vou tirar essa porra. Ah, sábado agora. Se você é de Alagoinhas, sábado agora eu tô por lá. Estou tá organizando aí o Festival Latino de Instalação de Software Livre. E a gente vai montar um lá em Alagoinhas também. Aqui em Salvador vai ser no, no IFBA. feliz que o um grupo de lá quis fazer, então se eu chegar eu dei, eu dei auxílio a eles. Dei as dicas lá, como é que é, e a placa meia meia meia meia. Então eu vi que o prazo estava chegando, o pessoal estava comendo mosca. Muita coisa não tinha se atentado. Eu não sei quem é a galera, não, nunca vi pessoalmente. Acho que somente o Antônio Terceiro. Terceiro não, é o Ladeia, Antônio Ladeia. pronto, mandei e-mail pra eles. E aí pusei, né? Tome ele e-mail, tome ele e meio, e meio. Lembrando, cobrando. E... Era o que eu podia fazer, né? Água molhou aqui. Minha a barriga. Para oh, que tem manchado a camisa. A camisa rosinha, lindo. Aí então. O que me restava, né? Mandar e-mail, cobrando, ver como é que estava. Tá, estado bem. Bem aquele papel chato, tipo, o gerente, né? E aí, tá coisa, fizeram? Cadê, cadê? Já fiz a chamada de palestrante? E aí, submissão de palestra, como é que tá? Formulário a de inscrição dos participantes, já abriu, já divulgou, e banner, e site, e certificado. E durante o evento, como é que vai ser? Tem gente lá pra acompanhar, tem gente pra indicar o pessoal que tá chegando, tem gente pra fazer esse tal fest? essas coisas tudo a gente precisa estar alinhado porque são coisas simples mas serão cobradas e no dia do evento o pessoal cobra aí ele vem o tempo inteiro aqui pelo canto depois ele vai para lá ele poderia desde o começo não outra faixa e evitar esse corte aí essa atravessão aí mas enfim ó, aqui conta Pessoal, eu tô sem luva aqui, na verdade não tô bem sem luva, a luva tá aqui, presa no elástico aqui, atrás da moto E a alta que eu tava usando, aquela de cano, cano longo Eu esqueci da mochila, aí eu vim sem mochila Aí antes de sair, eu peguei e lembrei que tinha outra na garagem, aí na garagem eu peguei a de cano curto, aquela... A X11 Só que aí quando eu fui vestir dizer, quando eu fui pôr a luva no posto de gasolina, né? Que eu deixei pra colocar a câmera e botar a luva lá no posto. Aí eu olhei lá de cima da moto, formiga. Aquela formiga grande que morde. Eu olhei dentro da luva cheia de formiga. um. eu vou empurrando a mão. qual o problema. Vai ficar todo mordido. Estamos chegando. Devagariz Deixa eu ir pro outro lado Que é paralela que deve estar travada para essa faixa toda assim Então a gente pega sentido ACM E depois devagarzinho a gente volta Pra nossa faixa pessoal, então é isso aí, Vamos agora curtir o aniversário no trabalho, <risos> trabalhando, é como todo ano né, como todo ano, então eu agradeço A minha família, meus amigos, pessoas que motivam a gente, né, a viver um dia após o outro. Parabéns, Lander, também você... Parabéns, Dona Landa, pelos seus 100 mil quilômetros. Parabéns, nega. Pô, no dia do meu aniversário, eu fui ter 100 mil. Que massa. Parabéns pra gente. É, minha filha, tá rodada 100.7 na verdade 107 Não, não Espera aí, velho Não, não é isso, mesmo, é isso mesmo, é o painel que. Ele não vai contar mais de 100 mil, né? Ele zera. Tá, é 1.700. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Ó, oh, fechar a minha cara. Por aqui, um dias de trabalho E é isso aí Valeu galerinha, abraço pra vocês, tchau, tchau